O que, que eu faço? Eu faço assim, eu prendo ela né, lá com cuidado lá, venho com a talhadezinha, dou uma particular aqui, né? Um talento aqui, mas é aquilo, com algum risco de empenar. Então é uma coisa assim que é de particular entendimento e função, porque é, de maneira assim, correta e técnica é trocar. É trocar de peça. Mas muitas vezes o cliente ele não, você vai alterar. Né? valor que você já deve ter passado para ele, ou se, deve, ou se não passou, vai passar. Então, qual é o risco de você perder aquele serviço? E ele, ou ele ia é para outro, alguma coisa do tipo. Então, é uma série de que você tem que fazer um cálculo ali rápido, na hora dele, na conversa que você está tendo ali de alguns minutos do cliente, para você segurar o serviço, porque senão a gente está aqui. <risos> Consegue se contar essa coisa? Aqui ah, você só compra na, na, na internet. No Mercado Livre tem, tem alguns vendedores. E no mercado chinês também, eu, igual até que o mercado está balançando, não tem nada, não tem. Nada. Não tem na casa. Tem, tem, tem, tem, tem um torneio aqui no Limuri que, um -que ele consegue desenpenar. É, mas aí tem que ter um, um eixo, né? Para poder ela está presa, e esse eixo ele coloca lá no corno lá e ele cruza de uma maneira que não é, digamos assim, Aquele aprendeu lá no, né, na escola técnica. Ele pega e, com aquela própria peça, aquela parte que, que movimenta dentro do carrinho ali, ele solta aquilo e, e dá uma, dá uma prensada né, no lugar onde ela está tá, venada E aí gira, vê lá, aí vai indo assim, no um tamanho, assim, até ela ficar redondinha. É ficar bem assim, jeitinha, já peguei uma polia uma de arma de princípio eu o que eu não vi, só em cima, mas era em toa. Pera Uma troca de rolamento, a polia é a polia, tem os um, ligamentos assim, assim né? e o rolamento no meio. Se o rolamento é for um pouco travado e você não posicionar ela certinho, botar é, tipo, os calços para poder tirar, e na hora que você botou, tem então, três que bombada de envergonha. Uhum. Tem que estar muito bem calçado. Mas aí. Foda, aí, momento, eu vi que ela tava tá peguei uma cara deitada numa plataforma da prensa, botei outra, a outra chapa da prensa em cima, uhum. coloquei e colocou assim. É, né? pra imprensar uma contra a outra. Melhorou bem. Tá entendendo? É Deu uma arma esmarcada dentro da prensa em 5 caneladas, e eu vou botar uns 4, 5 caneladas em cima, assim. Né? Uma chave só de ferro embaixo, em cima e ela no meio. Fez um sanduíche. Eu vou tranquilo. É uma maneira. É uma ele sair do serviço e resolver o problema do cliente. Né? É, pode, tipo assim, baratear o custo aqui em 20, 30%, vai ficar a vida toda. Né? Dependendo do carro, da pessoa que é, né? Então é um que ajuda, você ganha né, um, um cliente ali para muito tempo. Mas é aquilo, essa coisa de ajudar o cliente tem que e não é negócio difícil. Muito difícil de, de chegar a uma conclusão. Mas vamos seguindo aqui. Então vamos agora partir para a montagem. Ali. Vou montar ele também. Proceda aí, porque eu preciso de moça. Eu preciso de algumas ferramentas que não tem aqui. Né? E na sequência aqui, olha, na página 90, temos aqui um desenho de uma bomba. Essa imagem, última imagem aí, explodida. A imagem explodida aqui de uma bomba que. Tem dado problema assim recorrente e todo mundo que tem esse carro é na 90 tá? Todo mundo que tem esse carro perde aí uma faixa aí de uns dois, três reais na venda desse carro quando tem problema essa bomba, que é essa bomba do, do da Ranger gasolina, essa é vista fugindo fugida aí. É a bomba da torre de gasolina. Isso daí não tem reparo. Essa aqui. Qual? A página? a página 90, a última imagem aí, a última figura aí. Então, é, é detalhe de se de, de exemplo de, de serviço que é bem difícil de resolver por conta da falta de. Mercado. Aqui a gente não acha. Nem Conjunto né? Kits de pedração é difícil de achar, né? mas em determinadas regiões do país pode ser que ache. Mas o que dá problema mesmo é geralmente é desse copo de reservatório, que ele é acoplado ou num conjunto rotativo. A roda que você está falando já, falou, já é desse modelo mais novo, né? Não, as roda mais antigas. Não sei se você viu, não. Não, essas agora, 2008, 2009, quando começaram a lançar na gasolina. Pois é, essas bombas agora, o reservatório é comprar, é. o de caneta, que chama, o reservatório é para ter um pescoço em quanto eu e essas bombas aí, ela, elas fazem muito barulho. E quando elas ela não estão tá mais sem pressão. Então quando aparece, eu. eu, eu, eu... Original, depois que eu fiz o serviço com abençoado aí, teve o caminhão de sair, fugindo sempre da noite, eu acho que ele não é está aqui não. E ele veio fazer o um serviço comigo de mangueira, na direção dele, estava fugiu a mangueira lá vazando. Aí quando eu parti o olho assim e falei, o...". <risos> alguém em algum momento fez a conversão daquele sistema. Ele conseguiu colocar uma bomba tipo dessas de mangue, né ele conseguiu adaptar ali substituindo essa bomba aqui. Então, com cerca aí de 1.500 a 2.000 reais, dá para você oferecer esse serviço para o camarada e, te, e sair fora dessa bomba. Porque essa bomba aqui você não acha. Quando acha alguma, no mercado livre que eu já vi, é bomba usada, que os camaradas dão uma revisada, mas ele sempre avisa, ó, oh, está com barulho, hein? Está com barulho, hein? Ué, mas então não, não, não, ah, Ela jogou barulho e ficou pra mim, ah, Então, não resolveu nada. Entendeu? Então, eu é acho que eu digo. É, eu não sei o que está Não sei não está seguindo. Ah, tá. Eu não sei em que é outro país aqui, né, é... de língua é espanhol aqui. Imagina, ah. mas no Brasil, não não Nada da série da Ford, como é que vai ficar aí? Entendeu? Ah. No Brasil, não acho. Ah, vai subindo também. Mas coisa. é a Ford que está saindo ou é só a EcoSport? O que? cá e... Católico. Tá saindo ah, onde? vai a Forte Geral. É a, a Forte geral, né? é geral. Geral. Tá colocado tá. isso aí, acho que é quatro, né? Fábrica. uma ratinha fechada de... Esqueci na cidade de São Paulo, né? Só vai ficar na Bahia até o final do ano. Deve ser para poder... É, é, resolver os diminutos, é, né? É, é. Manda, mas a... Ah, as outras já pararam imediato, vou vir para a na aula. Já parou imediato. E a da Bahia fica até o final do ano. E o governo da Bahia está vendo um grupo de chineses se querem tipo assumir a fábrica, porque vai gerar 2 é, ou 5 mil desempregos. Ou é 2 mil desempregos ou é 5 mil. Aí imagina agente olha o país. Mas já está e não vai falar. Mas é. Meu Deus do céu. É fácil não. É fácil não. É. é, é, é, é, é. Mas então, essas bombas aí, é, é, quando você, o ponto geral, dessas condições, é, é só outra, e é difícil de achar outra, e, no, no contrário, tem que fazer a, a convenção, que é colocar um outro sistema, e né, aí vai ter que fazer um suporte, eu tenho a foto eu tirei a foto, a imagem ali, de tudo que possível poder, se o cara aparecer, eu vou oferecer os serviço. Né? Não pode chegar partirei... aí. Pode colocar uma bombinha gente. Isso. Entendeu? E qual é a função? Pois é, mas... Tem que ser grande, pesado... Não, pois é, mas é em parte capacidade, né? vou ah, aumentar tá. a capacidade, eu vou pegar uma... como é, por exemplo, da, da, tem uma grande que É... Diz, né? É, eu não sei como é que é uma brutalização. É... Eu não lembro exatamente. Que vai umas bombas assim, semelhantes a TKB, eles vão sair, inclusive saem do jeito que está aqui, saem para baixo. Aí é onde que essas bombas já é fácil de conseguir achar nova. A maioria delas é aqui. A bomba da diesel e da Isso. Mas aí você tem que mudar os suportes. Tem que botar um reservatório remoto. Tem que mudar o lugarzinho para botar um reservatório. Aí o reservatório você vai imaginar. Você pode botar um reservatório da gasolina mesmo, ou usar um tipo de suporte, né? Para fixar um cano cheio que caia lá de um outro reservatório mesmo. Até você... se eu tenho que limpar a fazer tudo de mangueira, você faz com um a Eu vou lá para a Mangotec. A gente tem a máquina de fazer? Tem, tem. A Mangotec o pessoal deixa de pé direito. Mas eu, eu tenho como, digamos assim, na minha lista de desejo, de comprar o maior possível uma máquina para estar fazendo esse tipo de trabalho. Depois, só uma no do YouTube, é, tem 4 M4. O cara falou que clima de forma profissional, qualquer maneira de, de ar-condicionado e direção hidráulica. É, é mangotec, né? Mangotec. Mangotec. Então, se quiser, eu faço o telefone também, né? É, tem um outro exemplo de desenho aqui em cima, aqui, que é de uma bomba de engrenagem. Só que esse tipo de bomba aqui, além de não aparecer pra gente aqui, muito difícil, é uma bomba que geralmente aqui carro diesel, né, veículos, eh, caminhão né, e outros mais aí. O é, processo de montagem é semelhante, é só seguir o passo a passo, né, é, desde que você observe essa ordem, de, de que você vai tirando as coisas, é, vale. é montar no sentido inverso. Essa é a mesma parte de é, é, é a figura de cima, o desenho de cima aí, Vista escutiva é de uma bomba de equipos caminhões, né? Por mais que não é assunto. Se eu conselho vem. a gente é, começar é a trabalhar com direção sol, só linha leve? chegar ah, lá, chegar lá uma s 10 diesel, uma L200X4? Olha história. como eu falei, é articulado. No caso, o caixa é articulado, dá para trabalhar. Só que aí a ferramenta muda, né? Agora, essa linha de caixas é Pistóis sem fim, igual, por exemplo, no meio da da da mochila, da é uma, é Por exigir essa questão, principalmente de regulagem, final, finalização, e peças ser mais caras, peças internas, igual, no caso, o um sem fim já acha pra comprar dessas caixas de diesel, sabe? Mas é caríssimo, tem que ser um sem fim, por exemplo, custa um em torno de 2, 2,500. Um sem fim. Né? É, um pistão da mesma proporção, três, vezes 5. Né? Por quê? É o sofá ali das esferas. As esferas, além delas ficarem quadradas, elas gastam também a parte ali onde elas trabalham. Que aí no caso é sem fim e pistão. O sem fim é o que está no meio, né? que faz ali lá, o movimento da, da, da, das esferas. E o que está por fora, segurando aquilo, é o pistão. Então tem o trabalho ali dentro ali. Né? Trabalha nesse conjunto assim, e as esferas ali, fazendo aquele recheio. Então, o pistão gasta na, na, na pista de rolagem das esferas e o sem fim também gasta na pista de rolagem dele. Então, se, e a questão da, da regulagem, finalização disso, tem que ser equipamento próprio, porque se houver travamento, travou e não sai do lugar. Entendeu? Porque, trava mesmo e não